Meio-dia e quinze, aqui na Caturité. Corrobota tá é aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos se divertir, que corrobota tá é aqui. Viva com sacão, apresentação: José Lira. E uma instituição, ou de outra? se elas duas. Eles estão vertendo, se você vai poder. Dessa. Vou colocar água aqui, olha. Bom dia, gente! Bom dia, Deixa eu passar água nas mãos. Eita! Tudo bom? Tudo! tudo, tudo. tudo, tudo. tudo ah, quem que chegou! Ah, quem chegou! Tudo pela primeira vez, oh, prazer em conhecer, viu? Obrigada, filha muito obrigada oh, pela não. visita, viu? Chega, então, dona Irene, aqui hum. a ideia é que elas, essas mulheres vieram, né, do município de Remijo, hum. e elas vieram conhecer a sua experiência do arredor de casa, o que a senhora vem construindo e vem fazendo. Vai Ei, falar um tá pouco bom. da sua história de vida e falar da sua, do seu trabalho, né, tá. na verdade. Meu nome é Irene, eu moro aqui no município de Bom Sucesso. Eu sinto muito feliz, né, quando eu recebo essa visita. Hoje eu tô estou bem, bem, bem feliz mesmo. eu era uma pessoa muito assim muito trancada assim o meu marido não queria deixar eu sair de casa né mas eu ficar insistindo porque eu vou porque eu vou aí depois que eu comecei a fazer visita de intercâmbio conheci as coisas fora conheci as amigas comecei a trabalhar com planta e e eu tô aqui essas frutas, Doreana. O fruto vai dar um laranja. É, laranja. Aqui no, no agreste da Paraíba não é diferente de outros lugares. O trabalho das mulheres agricultoras sempre foi, foi um trabalho invisível. É, desqualificado, desconsiderado, né? e desde 2003 que o Polo da Borborema, uma articulação de sindicatos e de organizações da agricultura familiar da região, com assessoria da ASPTA, a gente vem construindo estratégias para a superação desse quadro. O passo foi parar para entender e dar a visibilidade ao trabalho da mulher. Passamos então a desenvolver um intenso processo de intercâmbio para fortalecer, intensificar um processo de experimentação. O Arredor de Casa foi se tornando um espaço produtivo, um espaço gerador de renda, gerador de autonomia para essas mulheres. A plantinha que, que, que eu tinha aí era só um pezinho de capim santo, um pé de acideira e um pé de marva rosa. E, e somente, mais nada. Depois que eu fui convidada para fazer as visitas de intercâmbio, aí, fui, aí eu fui adquirindo planta. E eu chegava lá nas visitas, assim, na casa das pessoas e olha, essa planta é tão boa para a doença tal. Essa planta aqui é ótima para doença tal, e eu estou gravando na cabeça, né? Ah, me deu um galinho! Ah, me deu um galinho! E, e assim foi adquirindo, né? Hoje eu tenho mais de 100 espécies de planta aí, entre medicinal e ornamental, né? Eu achei muito importante cuidar das plantas. Quando a gente é resto, é uma dor de barriga, uma dor de cabeça, qualquer coisa assim, já tem planta aí na porta, né? É. Pra gastinho, pra é. urso, é. pra dar é. é. é. doença, eles sério. Aí pode tomar uma duas, vem no dia? Pode, é. pode, tomar doença. Eu dia. vou arrumar para mim tomar, porque eu tenho meu dono. Eu, eu reconheço uma comadinha, que ela tá com ferida, uma ferida, o dela tá uma ferida, sabe? E ela tá, tá tomando ele sempre, tomando, tomando. Aí a semana passada ela foi fazer o. Descopia, sabe? Não, Ela ligou que... pra mim e disse que a feridinha tá sarando. Tá cicatrizando. Tá cicatrizando. Né? É. Aqui, ó. Ainda tem um aqui lá. É, comia aí. Gente... A primeira visita que eu fui, a gente ia passar três dias de, de, de visita lá em Areia. Só em reunião, né? Eu achei muito interessante. Ah, só que assim, eu saía de casa, ah, era muito difícil sair, sair assim, porque eu insistia mesmo em sair, porque meu marido não aceitava, não sabe? Teve até um dia de eu, de eu sair, ele chegava a falar para mim que quando ele che eu chegasse, ele não abria a porta. Aí eu, a gente teve até um, uma discussão, porque eu falei, eu falei até assim, disse daí eu você vai aceitar eu dentro de casa, assim eu fazendo minha viagem. <risos> Você vai embora. Ela me fez essa ameaça, né? Só para ver o que, que ele fazia, né? Ele, ele ficou convencido e nunca mais ele falou porque eu faço minha, vi minha viagem, nunca mais. antes eu não tinha. O meu trabalho era trabalhar em motor de agava, eu e meu marido. E o agave é um trabalho sofrido, a gente se fura muito no agava, porque ele é de espinhetos, cheio de espinhetos, sabe? Pensava que não levava furada, derramar muito sangue. É, é, é sofrido demais o, o trabalho do agava. O agave era a cultura que tinha naquela época. Eu, com 15 anos, 16 anos, já puxava 50 quilos de agave por semana. Um serviço tão pesado, as é, minhas mãos cheias de cara, da quinta-feira já tava sangrando, as minhas unhas eram tudo estragadas por conta do agave. E assim, eu chorava tanto. Aí eu e minha mãe diziam, mamãe, deixa eu me empregar, mamãe, numa casa. E mamãe falava, minha filha, a moça que se emprega numa casa, quando ela volta, olha a palhaçada, ela não é mais moça, olha só. Seja bem-vindo, Lenê, seja bem-vindo, Lala. Paz e bem para vocês que vieram me visitar. Bem-vindo, Lenê. Com nove anos de idade, comecei a trabalhar em um serviço pesado que era de admirar, e no período da seca eu não podia faltar. Minha idade aumentada e eu ficava a pensar: se eu encontrar um jovem. Eu quero é me casar. Esse trabalho pesado eu não vou mais suportar. De repente veio o príncipe, eu inventei de casar. Quando ele viajava, eu ficava aperreada. Chorava sem ter consolo, mas não reclamava nada. Nunca me deu um carinho, eu parecia empregada. Mas no Rio ele ficava, trabalhava de verdade. Quando voltava para mim era uma barbaridade, pois eu já tinha até medo de tanta da crueldade. Eu conheci a menina lá em Solânia, a Socorro, e aí ela conheceu o pessoal da SPTA. E ela me convidou para participar. Como aí? Aí eu sei que quando mamãe morreu, com três meses, eu fui para Bahia. Passei <risos> seis dias. Com aprendizagem, fazer doce de umbu. Quando eu cheguei em casa, ele correu com eu. De casa. Eu disse, seita danado Foi o mais difícil da minha vida. Aí ele disse, "Olhe, tem uma chance para você. Se você quiser ficar comigo, você vai parar essas merdas dessas reunião." Eu também não respondi nada. E os meninos tudo ao redor de mim tudo chorando, e eu vou fazer o quê? Para onde era que eu ia? Não sei, filho. Mas aí quando foi na sexta-feira, eu disse, "Eu vou conversar com ele." Aí chamei a atenção, olha. Eu não vou sair de casa e nem vou deixar as reunião. Tá ouvindo, tá? Ele disse, eu não quero conversar merda não. Eu disse, não, mas peraí, abaixa o tom. Aí eu comecei novamente na formação. Pra mim é uma benção de Deus. E hoje eu tenho a farmácia. E a gente já pode ganhar o nosso dinheirinho com o conhecimento. Por exemplo, né? Como as minhas plantas, às vezes eu vendo eu levo pra feirinha. E a minha vida é no meio do mundo. Eu não paro um dia em casa. Oh, essa planta aqui ela serve para várias doenças, inclusive a união do casal. O casamento é um formigueiro dos maiores. Ele às vezes eu tenho muito amor a tu, mas tu sou danada. <risos> e eu também tenho, é, mesmo que foi turbulência, eu tenho muito amor a meu marido. Às vezes eu digo, eu tenho amor, não é amor de novela, não. <risos> Olha, aqui começa o dia, cada um já tem sua atividade. Jeruzo levanta de manhã, bota o café no fogo, vai dar minhas galinhas. Eu vou tirar o leite da vaca, a gente vai levar as vacas no, no corral, no secado. Alex tá indo pro colégio, mas antes ele tem um, um, um porco, aí já vai dar comida. Os dois pequenos já vão amarrar bode. Já todo mundo já levanta, já sabe o que, é que vai fazer. Não precisa de nem eu, nem ela dizer assim, fulano vai fazer isso. Deixa eu cobrir. A agroecologia, na vida da gente mesmo, acordou, despertou de vez, depois da cisterna. Vou organizar aqui, ó. Os trumos estão tá bons de plantar. Bota lá em cima, da, lá na calçada, daqui a pouco manhã pega. Logo no começo, ele estava no rio, aí eu falei, ele disse, não, minha, as terra da gente é tão pouquinho, aí vai fazer uma cisterna com tantos metros de calçadão, e a gente não tem terra para isso. Depois ele chegou e disse, não, então a gente vai mudar que era pra cá, vamos botar aqui. E acho que foi a melhor coisa que a gente, que a gente fez, né? Aí depois da, da cisterna a gente vai participou ir. de mais visitas, de intercâmbio, a gente foi em remijo, a gente foi, teve um monte de visitas que a gente foi. Foi aumentando a, a produção que hoje a gente tá na feira, né? Então além de, de, de reforçar a nossa alimentação saudável, né? Ainda reforçou um pouquinho o poço. Bom dia, bom dia, meus pessoal. Cadê Arthur. Arthur? vê se eu encontro um lápis piloto lá para mim e uma fita para mim botar coisa na polpa. Eu, seu Antônio! Tudo bom? Depois que ela começou a andar e trazendo benefícios, a gente vindo o resultado que a cisterna trouxe pra gente, nunca passou na minha cabeça dizer assim, não, não vá. Vá lá que tem alguma coisa boa pra gente. Vem siriguela e acerola e manga. Ah, tu vai ver. Se... Contra copo lá mais. Hoje eu já sei que a minha experiência a cada dia eu tô adquirindo mais uma e vai servir. Não está servindo só para mim, né? Mas para os outros também. Ô oh, Danilo, você já trabalhou de carteira assinada? Não. Nunca. Sim. Já recebeu algum tipo de benefício? Eu recebo sua família agora. Eu estou há mais de 15 anos é, no sindicato. A única mulher né, que participava das, das ações do sindicato era eu. E muito frágil, algumas mulheres nas comunidades. Né? As mulheres não, não participavam, não tinham acesso. E aí a gente foi chamando, convidando as mulheres para vir para o sindicato. E hoje temos aí muitas mulheres que são presidentes de associações, são lideranças comunitárias, estão na gestão dos fundos rotativos aqui no município. Né? Então é um trabalho que foi a partir do, né, dessa troca, do intercâmbio, né, da saída do, do isolamento dessas mulheres. Ô, oh, seu João, mas me, me perdoe a pergunta. O senhor é casado? É, separado. É? E por que o senhor não se ajeita com Nina? A mãe dela não, quer, não. é, não. não aparece em família. Mas tem jeito pra, pra evitar, né, seu João? É, e é, o senhor pode ajudar também, né? Não é só a mulher que deve evitar, não. É, é, é isso mesmo. O homem tem que botar a mão na consciência que não é só a obrigação da mulher pra evitar é, filho, não. É, é mesmo. Ah, eu vou dar uns conselhos à é, Nina. Mas o senhor, ele também, pra não estar tá fazendo menino nela, viu? É, é, é. Hoje nós temos toda uma luta que tem refletido essas questões das desigualdades, né? E não é uma luta para dizer que mulher quer mandar em homem, não, né? É uma luta justa, por justiça social, né? De dizer que estamos construindo um movimento sindical, estamos fortalecendo a agricultura familiar, né? Onde homens e mulheres vivam é, dignos, né? Onde as mulheres não sejam tão oprimidas, não sejam tão silenciadas, né? Eu sou daqui, mas depois que casei, saí para o Veloso. Mas eu nasci aqui em Cabildo e me criei. E depois que eu casei em 2002, aí houve um assentamento, né? Soube que ia sair umas terras lá do assentamento, aí eu e a gente se cadastrou Aí a gente tirou essas terras. São 31 famílias lá no Veloso, da uns 8 quilômetros daqui. Eu pensava que quando eu ia casar ia melhorar a situação. Mas realmente foi mais pior ainda, porque além não foi nem pelas dificuldades, né? Mas foi pela viol... a violência. Um muito bruto que eu não sabia, né? Realmente, eu pensava que ele ia ser bruto, porque ele não bebia, não tinha. Eu já pensava nisso. Ele não bebe vai assim, ser uma pessoa boa. Mas ele não bebia, álcool, não tinha nada disso. E era violento daquele jeito, por naturalidade mesmo. Aí eu sei que passei sete anos lá. E já faz quatro anos que a gente tá separado. Mas o que fez eu sair mesmo foi porque eu ia, eu ia demorar mais um pouco, apesar dos pesares, né? Foi porque ele, realmente ele correu comigo de noite, né? Quando ele correu com eu mesmo, eu saí de casa duas vezes e voltava. Mas quando, essa última vez eu disse, agora não tem mais jeito, não. Vou direto para a justiça, porque agora não vai ter mais jeito. Eu morei sete anos, mas foi com quatro meses de casada, já começou, né? Eu disse, agora eu vou para a justiça mesmo, porque eu não vou perder o que eu tenho aí, a, as plantações que eu tenho plantado. E evitar também, ele não vir na casa do papai para brigar, querer brigar. Essa casa aqui é onde foi o meu maior sufoco. Não posso viver lá porque ele chegava na casa da mãe dele, no cacerengue. E quando ele chegava, eu já ficava acirrado. Na cozinha, tem uma janela. E eu fico olhando, né, olhando. Quando ele se vinha, eu sabia. E quando ele não saía logo, ficava lá na sala, pegava uma, uma foice, uma faca, ficava molando, ia amolando, e amolando, e eu dando um tempo ele ir embora. Tenho vontade de ficar o dia em aqui. Toda todo dia eu estar aqui na minha casa. Tenho muita vontade. Porque eu não tenho outra casa. É a casa dos meus pais, né? Aí eu sinto falta demais. Agora à noite eu dormi, dormi lá. Porque à noite aqui não tem como aqui. Minha vizinha você não está aqui de noite. O pessoal fica aqui de dia. Você pode olhar, mas quando é à noite vão tudo embora. Aí à noite eu não tenho coragem de chegar aqui à noite, não. É desde que eu me separei que eu fiquei de pra lá e para cá. Tendo fazer tudo por ele, por meus meninos agora, né? Por meus dois filhos. Tem um filho homem e uma menina. E eu queria, queria muito, gostaria muito de criar de uma forma diferente. Para ele não ficar assim como o pai, o próprio pai dele ficou, né? Machista. O meu pai, o avô dele, né? Também machista. E eu vejo que o meu pai quer que o menino seja do mesmo jeito como foi as coisas. Ou seja. Quando vai tomar um café, se acha que já estiver suja. Se eu disser, meu filho, lave, que agora está tá, tá, suja, não estou tá sem tempo, lave. Aí o papai acha eu dizer isso com o filho. Aí muitas vezes eu tenho vontade de me ligar, oh, meu Deus, mas daqui para antes desse, desse menino ficar homem, rapaz, ainda ficar junto num canto, num rancho. Eu digo um ranchinho, é que seja num rancho próximo do meu pai e minha mãe, porque eles só tem eu mesmo, né? Eles já tão idosos, mas que eu puder, e ele não está escutando o poder, tá uma lei mesmo no meus filhos e não tem outra lei que desmancha, né? Nós mulheres mesmo, como por exemplo eu, não tinha direito, a gente trabalha, trabalhar, mas só que é. o marido é quem leva pra feira, vende, lá mesmo ele é quem fala o que é com o dinheiro. E esse agora, esse trabalho ao redor de casa, a gente tem um espaço. A gente mesmo é quem planta ao redor da casa. Se a gente quiser lavar para a feira leva. Que a gente que é mulher, aí de não, isso aqui então é minha, é minha vez, né? Aqui agora eu mando. Então isso foi importante demais. Vamos doze estar tá junto, dizerão as várias formas de violência que ainda está presente na vida das mulheres. Então, hoje, a quinta marcha pela vida das mulheres e pela agroecologia. Estamos aqui em Mataramura, né, com mais de 3.500 mulheres marchando né, e lutando pelos nossos direitos. pela vida das mulheres e pela agroecologia torna-se então um momento de expressão pública da luta pelo fim da violência contra a mulher, é também na marcha e que elas é, juntam forças e essas trajetórias de vida se encontram para afirmar caminhos de superação e de construção de uma nova sociedade, né? de um novo equilíbrio de relação de poder. Todo esse trabalho que nasce a partir da prática ele vai se irradiando num grande movimento, que é o movimento né, pela vida das mulheres e pela agroecologia, que as mulheres falam tanto desse momento forte, que é a marcha. As mulheres que vão à marcha, por exemplo, elas não vão lá só para levantar uma bandeira, e, e, e elas vão lá muito cientes do seu papel, do que está construindo, do que elas podem mudar, e vão ao mesmo tempo para reafirmar o projeto da agricultura familiar, da agroecologia, e de uma nova ação sindical aqui para o nosso território. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros. Participando, sem medo de ser mulher. Pisando firme, sem medir nenhum segredo. Participando sem medo de ser mulher. E eu vi que não era eu. Tinha bastante mulher realmente que sofria como eu, diferente, mas sempre tinha um problema grande. Pai. Aí isso foi me dando mais força, me dando mais coragem, e eu não me senti sozinha. O povo acha muito engraçado, porque eu digo, hoje eu me sinto, sabe quem? Dilma. Não, por, Olha só, com toda a dificuldade que eu tenho, mas sabe por que eu me sinto Dilma? Porque quem foi eu? Quem me viu, quem me vê hoje? Eu tinha medo, hoje eu não tenho. Não tenho medo. Tchau, tchau meu filho. Obrigada, viu? Pela obrigada, Tânia. Obrigada, Tânia. Com Deus. Deus abençoe a senhora. Nossa, viu? Isso é minha Obrigada. Dá a porta. Dá a Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Até o primeiro É, Tchau, minha filha. Tchau, Tchau, Tchau, Tchau, pra você. Tchau, mulher. Tchau, minha Tchau, Tchau, Tchau, meu filho, Tchau, Tchau, minha filha. Tchau, Tchau, Tchau, meu minha filha. Tchau, Tchau, Tchau, tchau, minha filha. Se com Deus eu vou dar a mocinha eu vou dar a da mocinha minha mãezinha. Ai, muito maravilhosa.